Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa de Le Roy Merlin. Eu sou o Rui Bota e hoje vamos ensinar a fazer uma tábua de cozinha em madeira. Para nos ajudar a fazer este trabalho, convidamos a Tânia Silva da Decor Pielma. Olá Tânia, Olá, muito bem-vinda, sei que é uma estreia na nossa sala dos Workshops. É uma estreia, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje. Tânia, então para fazermos este, este trabalho, que à partida até parece que é difícil, mas na realidade não é. Tu vens desmitificar toda esta situação e que realmente é fácil uh, de fazer. É, é uma coisa simples de se fazer, depende do caminho que queiramos seguir, mas no geral é uma, uma tarefa fácil de executar. Ok, então o primeiro passo é os materiais e as ferramentas que precisamos para desempenhar este trabalho. Então, uh, os materiais e as ferramentas dependem muito de, da base que nós queremos. Se for uma coisa mais simples, precisamos de umas lixas e do tratamento da madeira. Se for uma coisa mais complexa, vamos precisar de algumas máquinas uh, elétricas como o tico-tico, uma serra circular uhum. e a parafusadora elétrica. Então diria que o primeiro passo, para além do material e, e, e das ferramentas necessárias, é escolher a madeira. Exatamente. Uh, sendo que uh, queremos fazer uma tábua para uh, uma base alimentar, devemos optar por uma madeira virgem uh, sem nenhum tratamento tóxico uh, por uhum. causa do contacto com os alimentos. Devemos evitar também os nós, não é importante? Exatamente, esse passo. devemos evitar os nós para não acumular microorganismos e ter uma base o mais lisa possível. Ok, então tenho aqui, exatamente, o temos já aqui inicial. um exemplo. Então, isto é o mais básico que nós podemos ter de uma uh, tábua uh, para usar para uma tábua de cozinha, uh, um corte retangular que vocês facilmente conseguem na loja pedir, uh, tendo em conta que o mínimo de corte na loja da Leroy são os 23 cm. Se tivermos máquinas em casa, podemos optar por outros tipos de, de cortes de, de tábua, está bem? Uh, normalmente o que eu faço é, tenho uh, a minha base, e decido qual é o design que, que eu lhe quero dar. Posso optar por uma tábua mais reta ou então por uma tábua mais orgânica. Como é que eu saberia onde é que havia de fazer o recorte? Com um lápis, fazer o desenho na tábua para depois poder guiar com a serra. Neste caso, eu vou optar por deixar a minha tábua retangular e por fazer um recorte hum, elítico, mais ou menos. E vou fazer aqui com o meu lápis à volta. Okay. eu vocês... só que, que chega apenas um pouco, Peço, aqui para ser mais visível. <risos> um, temos esta marcação e agora o que é que nós precisávamos para começar a realizar o corte? Vamos precisar de uma aparafusadora uh, elétrica e teríamos que fazer inicialmente dois furos nas pontas, Peço, desculpa. <risos> nas pontas do desenho para depois então podermos uh, entrar com o tico-tico e começar a fazer o corte. Podes mudar okay. essa tábua que temos então, aí Então, só lado. resumir aqui esta esta primeira fase. Escolhemos a madeira, cortamos a madeira, Exatamente. desenhamos o modelo de tábua que queremos colocar que depois podemos fazer o recorte. Exatamente. Okay. Este é o primeiro passo, escolher a madeira e decidir qual é o design que nós queremos dar um, à madeira. E depois, então, passar para o corte da mesma. Uhum. Neste um... caso, Diz... queres o, o Sim, tico, -tico. Da, okay. uh, quero aquela tábuazinha que já tem o pré-corte. Para mostrar como é que ficaria. Então, temos aqui um, os tais furinhos que eu vos falei, e depois entrei com o tico-tico e fiz já o recorte deste lado. Agora vou prender um, a tábua aqui à minha bancada com os grampos. Depois podes este, é o passo um, este é o passo 1, este é o passo 2. Exatamente, depois podes mudar só o tico-tico enquanto eu vou prender aqui. Oi! Oi! Prender aqui a tábua sempre com uh, segurança, não façam cortes sem a madeira estar devidamente presa e também uh, sem a colocação de material de proteção. Ok, eu vou usar uma máscara e os óculos de proteção e vou pedir ao Rui, para se afastar um pouco, porque podem às vezes saltar algum tipo okay. de materiais. E vamos então iniciar o nosso corte. Primeiro posicionamos a serra. Sem a serra estar em contacto diretamente com a madeira, vamos então, ligar. Pronto. Pronto, fizemos o nosso corte, que foi simples, né? deu para ver que realmente Muito simples foi de fazer. simples e qual é o passo seguinte? Agora o passo seguinte depois de nós termos a, a nossa madeira recortada é a lixar. Se tivermos zonas em que a madeira tenha mais arestras e que esteja mais irregular vamos usar uma lixa de grão a mais baixo e Conforme vamos uniformizando a madeira, então vamos usar uma lixa de grão mais alto. Vou-te pedir, Rui, por favor, para me dares aí essas duas, três lixas, lixas. neste caso. Ok. Temos e... aqui diferentes gramagens, não é? Também é importante referir. Exatamente. Quando temos uh, zonas mais irregulares, optamos por uma... Uma lixa de grão uh, mais baixo e depois então, para finalizar, uma, grixa, uma lixa de grão mais alto. Neste caso, esta é uma lixa de grão 80. 80, exatamente. E esta é de 320. Ok. Neste, neste pedacinho, o que é que nós podemos ver? Aqui temos esta zona mais irregular e a lateral. O resto da madeira está relativamente lisa, portanto eu vou usar aqui a lixa Queres mais... Queres que eu Pode ser. A lixa de grão, mais baixo, para uniformizar aqui estas pontas. Então todos os pontos que estão irregulares, nós lixamos. Exatamente, e mesmo os que, os que não estão irregulares. A diferença é que nos pontos que estão irregulares usamos a tal lixa número 80 e nos outros usamos a maior, a de 320. O nosso ah, objetivo com estas tábuas ah. é que tenham um aspecto artesanal, portanto não estamos à espera que fiquem perfeitas. Exatamente, essa é uma ah. das intenções de fazermos a nossa tábua de Exatamente. Cozinha em madeira. Exatamente, mostrar que isto está acessível a todas as pessoas. Agora que eu tenho as minhas zonas que estavam mais irregulares, mais uniformes, Vou usar então uma lixa, neste caso vou usar em bloco porque é mais fácil de, de lixar numa superfície direita uh, e vou usar a minha lixa é só que para... Mais aqui <risos> Desculpa. para uniformizar uh, então a madeira. Como é que vocês podem saber uh, se já lixaram o suficiente? Com um lápis traçam um desenho, um traço fininho e ao de leve e passam a lixa. Quando este traço desaparecer, é porque está suficientemente lixada. E pronto, teríamos que fazer isto em torno de toda a peça, para que ficasse tudo uh, lisinho e pronto para a próxima fase. Ok, frente e verso, não é? Exatamente, ao longo em todos peça. os lados frente, verso, nestas zonas uh, interiores, obviamente que não dá para nós usarmos este tipo de lixa, mas iríamos então com a lixa de papel e faríamos o interior o melhor possível. Nessa, nesse caso essa é a, a lixa com o grão mais fino, não é? Sim, existem lixas ainda com grão ainda mais fino, mas este é o, sufici o suficiente para Entre as para duas que tu, tu nos fase. apresentaste, essa é a gramagem mais fina. Exatamente. A Tânia, eu qual é a importância de lixarmos a peça? Então, para além de uh, retirarmos alguma uh, sujidade, que é normal que as peças tragam, um, permite-nos chegar mais à base da madeira e preparar a madeira o mais possível para receber o seu tratamento na totalidade. Ok. Podemos agora passar à fase seguinte. Sim, passamos para a outra fase. Exatamente, vamos só com o um pano, peço desculpa limpar e retirar o pó de estarmos a lixar. Portanto, eliminamos o, o pó Exatamente. com uma passagem de um Sim. pano. Sim. Pode ser um pano úmido e depois um pano seco ou se for um processo uh, mais pequeno, basta um pano uh, seco. Posto isto, avançamos no, no nosso trabalho? Posto isto, avançamos no nosso trabalho para o tratamento da madeira. O tratamento da madeira vai depender se nós pretendemos uma tábua uh, alimentar ou se pretendemos uma tábua decorativa. Uhum. Ou seja, se e nós pretendemos. Só, só porque tu tocaste num ponto que é importante. Qual é os cuidados que nós temos de ter se realmente quisermos uma tábua para, para manusearmos alimentos? Então, se quisermos uma tábua para manusear alimentos, não podemos usar nada que seja tóxico. Uhum. Uh, portanto, o ideal é utilizarmos um óleo mineral. Uh, existem nas lojas e existe da marca uh, Del Romerlin um, um óleo próprio para bancadas de cozinha e é esse óleo que nós temos que usar. Existem outro tipo de óleos, como por exemplo o óleo de linhaça ou o azeite. Uh, no entanto, o risco de criarmos algum ranço nas tábuas é uhum. maior, então aquilo que. Eu uh, prefiro utilizar eu mesmo este tipo de óleo mineral uh, completamente próprio para tábuas alimentares okay. e para estar em contacto com os alimentos. Portanto, esta é uma dica importante que temos de ter em consideração se Sim. optarmos por uma tábua Sim, de cozinha é para fazer, manusear alimentos. Vai fazer a diferença entre termos uma tábua decorativa ou uma tábua que poderá uh, levar os nossos queijos, a charcutaria e fazer aquelas tábuas bonitas para colocarmos nas, nas nossas mesas uhum. de casa se for decorativa já não já não há necessidade desse cuidado não que tu se explicaste. for decorativa já não existe necessidade desse cuidado podemos usar por exemplo um, um verniz uh, para dar o tom que nós quisermos de carvalho de teca podemos usar tintas um, Há um sem fim de, podemos fazer de calques, um sem fim de coisas que, que nós podemos fazer na tábua, a, a nossa enfim. criatividade, né E desta forma, como disseste no início o nosso workshop, é personalizar a peça. Exatamente, exatamente. E, e criar a pensar, por exemplo, uh, poderia ser uma, uma ótima oportunidade para oferecerem algo agora no, no Natal. Portanto, uhum. fazer a tábua a pensar. Na pessoa que a vai receber. Uhum. Um, e eu acho que isso, mais é do que um a perfeição. Exatamente, mais do que a perfeição da peça, o, o amor que lá está um, é, é o mais importante. Claro que sim, sem dúvida. <risos> então avançamos no nosso então trabalho. Portanto, precisas da, da, da outra. Da outra tábua, não é? Temos aqui outra tábua que eu também vos queria mostrar. Já está numa fase mais avançada, está... não é? Devido ao nosso A... tempo. Exatamente. Está na mesma fase que esta, mas tem uma forma completamente um, diferente. Ou seja, aqui temos uma tábua mais uh, retangular, com linhas mais direitas. Aqui temos uma tábua completamente orgânica. Outra coisa diferente é que nesta aqui nós optámos por fazer uh, um recorte mais uh, na, na vertical e nesta aqui uh, temos Uh, um furinho completamente redondo. Uh, como é que vocês poderiam fazer este furinho completamente redondo? Vou pedir Rui, que me diz a broca que está ali debaixo dos paninhos. Então, isto é uma broca craniana. Isto crâniana. é uma broca craniana, exatamente. Uh, e é com esta broca que vocês fazem estes circulos estão perfeitos. Na parafusadora elétrica, colocam a broca ou no burbequim e entram pela madeira e conseguem fazer estes estes círculos uh, mais, o mais direitinho possível. Até estão no mesmo passo, estão na mesma fase. Estão exatamente, as duas na mesma fase. Têm formatos diferentes exatamente. e personalizamos de forma diferente. Exatamente. E agora, aquilo que eu te desafio é, enquanto eu vou colocar o tratamento nesta tábua uh, que fizemos aqui, uhum. tu fazes nesta aqui okay. mais, Pode ser. Vamos a isso. mais curva. Então vamos precisar uhum. do nosso óleo. O óleo que te referiste há pouco? Exatamente, o óleo que eu referi há pouco, o próprio para bancadas de cozinha e casa de banho. E como é que aplicamos o nosso óleo? Vamos precisar, em vez de utilizarmos uma trincha, um pincel ou uma esponja, vamos usar mesmo um pano, um pano uh, em algodão, uh, sem pelos, uh, para conseguirmos espalhar o óleo. Ok. Temos aqui dois panos para podermos aplicar o Exatamente. óleo. Exatamente. E como é que nós vamos aplicar Aplicamos o óleo? Aplicamos no pano ou diretamente na nossa peça? Diretamente na nossa peça e depois espalhamos com, com o pano. Ok. Só agitar um pouquinho. Uh, não está a querer abrir. Queres que eu te ajude? Não, se consegue só então, dá um dos outros. Já está aberta a outra embalagem? Não, essa já estava. Parece. <risos> vamos só, vou só buscar aqui um. Ok, outra. ok. Desculpem. Ok. Agitar. Temos que agitar, não é? Exatamente. Eu seguro aqui. Oi! E agora, então, vamos fazer a colocação em cima da tábua. Sim, ok, uma pequena quantidade. vou fazer minha. Exatamente. A quantidade. Uh, vamos pondo é a olho. E vamos Sim, colocando. Vamos okay. e Conforme formos for, colocando o óleo, vamos. Uh, vamos ver se há necessidade de aplicar mais. E agora, com o pano em movimentos circulares, vamos espalhando okay. o óleo. Portanto, movimentos circulares. Esta Sim, é a forma ideal para espalhar o nosso óleo. Para se impregnar uh, com mais facilidade. Uhum. Neste caso, ao aplicarmos este tratamento, portanto, a estas uh, tábuas podemos, oh, uh, podemos manusear os alimentos, não é? Exatamente. O que é que estamos a garantir é a dar alguma uh, impermeabilidade e, e alguma hidratação à tábua para que as gorduras dos alimentos não se uh, acumulem na, na madeira. Uhum. E então vamos aplicando... Isto também é uma aplicação simples, não é? Super simples. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. Então, fizemos de um lado agora vamos, agora vamos aplicar do outro. Agora vamos fazer do outro. Da mesma maneira. E vamos espalhando com os tais movimentos circulares até percebermos que uh, o óleo está em toda a face uh, da madeira. Idealmente o que é que devem de fazer, dar uma primeira camada um, em todo o torno da madeira e depois esperar mais ou menos umas 24 horas para que o óleo uh, impregne bem uhum. na madeira. Passadas essas 24 horas devem dar uma segunda camada e depois esperar mais 24 horas para dar então a terceira e última camada, idealmente três camadas de, de óleo um, na, na tábua. Então, nesta fase do nosso trabalho, que cuidados é que devemos ter? Além do então, uh, que tu já referiste agora em relação ao, ao óleo? Ele, este óleo lá está, como tem... Uh, uh, a capacidade de poder estar em contacto com os alimentos, não há muitos cuidados que tínhamos que ter, não temos que utilizar luvas, Este nem é o algo... principal cuidado. Exatamente, né? não temos que utilizar luvas nem algo do género para o manusear. Portanto, é mesmo só com o pano e depois lavamos as mãos com água e sabão e não há qualquer tipo uhum. de, de problema. Olha, ah, como é que nós percebemos qual é a quantidade ideal de, de óleo? Portanto, colocámos esta, foi mais ou menos a é, que eu coloquei, também foi mais idêntica à quantidade que tu colocaste. Nós conseguimos perceber Por exemplo, que... isto era o suficiente para uma tábua deste tamanho? Isto era o suficiente para uma tábua deste tamanho. Agora, nós conseguimos ver aqui na superfície que ela já está um bocadinho mais esbranquiçada e parece ter uma capa tipo de cera. Não é? Uhum. Uh, Deixamos-la secar e amanhã, quando chegássemos à tábua, veríamos como é que, como é que ela estava. É como te digo, idealmente três uh, camadas é o ideal e okay. o suficiente. Então, esta foi a primária, na segunda e na terceira, a quantidade é a mesma? É a mesma, sempre. É sempre igual. Sim. Tanto, até o nós procedimento é assimilar em todas, em todas as fases das exatamente. camadas. Exatamente. Okay. É isso ah. mesmo. Depois, a nível de cuidados no futuro, uh, relativamente à tábua. Um, Colocamos os alimentos e uh, limpamos-a com, com água, uhum. uh, mas não água corrente, um pano úmido e vamos Isso passando... É importante, né? Essa dica é importante porque a tendência que nós temos realmente é pegar nas tábuas e é a forma mais fácil. <risos> é, a, a, basta de uma torneira ou mergulhar uma mas louça. Temos que ter em atenção que lá está, isto não é um verniz, é um óleo e portanto a tábua não deve, ser, uh, não deve estar imergida então, em... Esse é um é... dos principais cuidados de manutenção Exatamente. e para, prolongar Exatamente. a durabilidade da, da nossa peça. Sim, e também quando virmos que a tábua começa a ficar um pouco mais bassa, uh, um pouco mais amarelada, então está na fase de nós uh, lhe darmos mais hidratação, ou seja, vamos novamente com a lixa mais fininha, lixar à volta da tábua e depois então voltamos a aplicar mais uma ou duas camadas de, de óleo. Uhum. Uh, okay. E pronto. Super simples, não tem segredos, diria que realmente a única diferença é se nós queremos fazer uma tábua mais retangular ou com umas linhas mais curvas e orgânicas, porque aí então realmente temos a diferença das ferramentas que temos que utilizar. Uhum e que conceitos é que tu nos das para nos inspirar, se, por exemplo se quisermos fazer diferente do, do que aqui temos Di, do que, aqui, do que temos. aqui temos tenho aqui alguns exemplos que posso mostrar uh, por exemplo temos esta aqui que um, tem uns pezinhos e que fica mais alta e vou aqui e que fica assim uma tábua mais uh, engraçada uh, ou qualquer outro tipo de, de forma temos esta. essa foi assim criada com alguma e com alguma finalidade, ou foi simplesmente criaste desta forma, só porque imaginem aqui uns queijinhos cortados uhum. triangulares em cima. A mim cima. também me pareceu, mas <risos> para que, que tu confirmaste. Acho que tem o formato perfeito para uns queijinhos aqui, uhum. aqui em cima, na, na ceia de Natal, por exemplo. Mas depois também temos, uh, podes-me trazer aquela tábua que está ali. Depois lá está, se optarmos por uma tábua decorativa, o céu é o limite. Uh, por exemplo, eu tenho esta aqui, também com este formato mais orgânico, que optei por fazer uma pintura. Uh, utilizei uma tinta de esmalte, não pintei toda a superfície da madeira, porque achei que ficava giro este contraste entre a tinta uh, opaca e os veios da madeira. E uma corda em cima, que depois podemos pendurar uh, a tábua. Uhum. Portanto, esta já é o efeito decorativo, Já ao esta contrário já é o da, da que fizemos. E que tu explicaste que poderia Exatamente. ser uma decorativa e a outra para manusear alimentos. Exatamente, temos as duas, as duas vertentes. A base é a mesma, ou seja, começar sempre pela escolha da madeira, o corte e lixar. E depois, a nível do tratamento, é que temos essa, essa diferença. Ok. Portanto, recapitulando aqui os nossos passos, selecionamos os materiais e as ferramentas que... Que são necessárias para, para criar a nossa peça. Exatamente. Escolhemos a madeira, uhum. fazemos os cortes. Exatamente. Por exemplo, uh, referir uma coisa: na escolha da madeira, se nós à partida sabemos que não vai ser uma tábua alimentar, podem, por exemplo, reutilizar algo que tenham lá em casa de madeira uma porta de um móvel, uma uhum. prateleira uh, é e, e adaptar uhum. para então transformar numa peça decorativa como uma tábua, por exemplo. Exatamente. Podemos <risos> aproveitar a madeira que já temos e recriar uma nova peça, portanto, sustentabilidade. É muito importante, é muito importante e faz muito sentido. E faço muito isso a uh, tentar aproveitar e dar E os vidas. tamanhos? Quais são os tamanhos que tu aconselhas? Lá está o seu. Sério, é, tu é mesmo... consideras, por exemplo, uma pessoa que não tem muita experiência, não é? Que, nunca, que nunca fez este trabalho, este esta tamanho que seria o ideal para começar? Sim, porque. Ou poderia ser. uma mais pequena? Porque na mais pequena temos que ser mais minuciosos e uhum. temos que mudar mais vezes a, a ah, madeira sítio. Então temos. Ao contrário, até sítio. do que pensamos, se calhar maior era mais difícil, Sim, não. Neste não, caso, não, até é mais fácil. Neste caso, existe uma maior liberdade de movimento se optarmos por um tamanho um bocadinho maior uh, do, que, do, do, do que optarmos por uma coisa mais pequena. Uhum. Sim. Depois a pintura, como neste caso, tu já tens aqui esta peça para personalizar, também é super simples, não é? Eu utilizamos simples. Que tinta é que utilizaste aqui Eu já neste agora? neste caso, utilizei uma tinta de esmalte uh, da Luchens e uh, não é necessário a aplicação de verniz em cima, portanto, nós aplicamos a tinta e fica logo com o acabamento um, protegido, não temos que colocar uh, o, o verniz um, e também poderia ter utilizado, por exemplo, um verniz de cor para lhe dar um, um tom. Isto, a base da madeira é pinho, mas poderia ter utilizado o verniz de carvalho ou um verniz de Que é compatível de depois com, com a tinta, não é? Sim, que também era Exato. compatível com, com a tinta. Neste caso, aplicaste primeiro a tinta e depois davas o verniz para finalizar? Daria o verniz de cor só nesta zona uh, que não foi pintada. Dava brilho e proteção, não é? No caso, escolhemos com brilho. Daria proteção e cor também, porque uhum. se optarmos por, um, por um verniz de carvalho, daria um outro tom a, a esta zona da, da madeira. Uhum. Sim. Ok. Tânia, há algum, algum passo que achas que tenha passado ou que é importante termos referido? Acho que não, acho que uh, uma coisa muito importante que às vezes nos esquecemos é a questão da segurança, portanto se optarem por fazer recortes... Exatamente utilizarem... e este é um trabalho, referiste me muito bem, porque é um trabalho que estamos a utilizar em manusear máquinas, Exatamente. Não é? Embora sejam simples, temos, de ter temos todo que ter cuidado. Temos que ter cuidado usarem principalmente quando vão fazer os cortes das madeiras, óculos e máscara é super importante. As luvas também? Não é? as, as luvas também, em algumas situações uhum. sim, uh, mas os óculos e, e as máscaras são, são super importantes nessa fase e depois lá Tá. Uh, se não quiserem arriscar ir logo à primeira, agarrem num caderno, numa folha e façam uns desenhos uh, para perceberem qual é que é uh, o desenho. Aconselhas a fazer primeiro, a traçar o nosso projeto no, no papel e depois passar à madeira. não planta. há problema. Se imaginem, vocês fazem o desenho na madeira e não gostaram do desenho que ficou à mão livre, uh, facilmente com a lixa também desaparece o traço do né? lápis. Exatamente. Preferirem o lápis à caneta porque é muito mais fácil de sair o traço do lápis do que, do que de uma caneta. Uhum. Sim, Sim, isso é fácil. Portanto, essa fase do trabalho é relativamente fácil. É. Porque mesmo que não corra bem, se as pessoas hesitarem e tiverem algum receio, Exatamente. Nós, nós podemos facilmente uh, reparar esta situação. Exato, voltar atrás no processo e pensar, ok, não gostei assim, então agora vou fazer de outra maneira, deixa-me apagar com a lixa e começar do zero outra uhum. vez. Pronto, uh... olha, se calhar diria que ou, talvez uh que uh, seja mais difícil, eu penso assim, talvez a utilização da broca craniana, só que referir só a esse passo. Portanto, qual é o cuidado que, que se possa um, ter aí? O cuidado que se possa ter Por exemplo, ter naquela aí... peça, naquela tábua que tu nos, nos traçeste, em Nesta que aqui o, aqui o diâmetro é maior. Exatamente. Um, então, quando vocês utilizam a broca craniana, vou só... podes mudar dar outra vez aí a broca, uhum. por favor. Fazerem a colocação na máquina, e deixem-me só ver se estou a apertar ou a abrir. Okay. Fazerem a colocação na máquina e, como eu referi há pouco, utilizarem sempre os grampos, ou seja, não façam isto uh, assim, <risos> em cima uh, da bancada, com uh, a madeira solta. Chegavam para o lado, utilizavam os grampos e um truque que eu vos vou dar uh, aqui, seria, em vez de uh, utilizarem diretamente a broca na madeira, colocarem um pedaço de madeira embaixo, também fixo com os grampos, porque assim íamos ficar com uh, o recorte o mais perfeito possível, sem uh, irregularidades. Uhum. Portanto, é um, um, um truque que acho que, que dá muito jeito é importante. em muitas situações, uhum. quer seja para a broca craniana ou para outra broca uh, de madeira, sempre que estamos a furar a madeira, uh, se utilizarmos um ponto de ancoragem embaixo, o acabamento vai ficar sempre muito mais bonito. Ok, isso é uma dica importante. <risos> Tânia, antes de terminarmos, a tua página de corpo e alma, tu tens muitos trabalhos como este que servem de inspiração para quem te segue, não é? Sim, tenho alguns trabalhos como estes, uh, trabalhos mais pequenos, de, de DIY, uh, mas também me aventuro noutras, noutras coisas em casa, tento desmistificar um bocadinho uh, as transformações dos nossos lares uh, e mostro como eu com as minhas mãos e o meu metro <risos> e consigo mudar uma casa de banho ou o chão do quarto. Provas ou... que realmente é fácil, é fácil fazer. Sim, Aqueles trabalhos que... nós consideramos que são difíceis. Portanto, Sim. Na tua página encontramos trabalhos e projetos teus, não é? Porque Sim. realmente foste tu que os criaste Sim. e colocaste em prática. Exatamente. Às vezes sou um bocadinho impossível e vou assim à maluca logo para os projetos sem pesquisar muito antes. Uh, mas eu acho que o mais importante é perdermos o medo e começarmos a, a mexer. E, principalmente, e há... mesmo que corra mal não há problema nenhum, Exatamente, não é? mesmo que mal. Porque corra eu tenho a mal. ideia que as pessoas, depois, quando não correm bem, desistem facilmente. Sim, mas eu acho que se formos com o mindset de sou eu que vou fazer, portanto, vamos dar uma oportunidade e ver como é que as coisas correm. Se as coisas correrem mal, uh, estamos mais uh, margem para aceitar uh, a imperfeição, uhum. digamos assim. Ok. Pronto Tânia, terminamos o nosso workshop. Muito espero obrigada pelo convite. Espero que tenhas, tenhas, tenhas gostado de estar na nossa sala dos muito, espero que tenham gostado e que tenha sido útil as dicas que, que dei aqui e muito obrigada pelo convite. Certamente vamos nos encontrar mais vezes. Esperemos que sim. Ok, obrigada <risos> Tânia. Nada. Quanto a assim, também muito obrigado por estar na nossa companhia. Uh, informo que os, os produtos que foram utilizados nesse workshop vão estar disponíveis no nosso site em leroamerlan.pt e mais tarde pode rever ou rever as vezes que quiser o nosso workshop no nosso canal do YouTube em Le Merlin, Portugal. Muito obrigado e até uma próxima.